Pena, o Ayrton Senna falecer, né? Eu tava nesse último grande prêmio aí, eu tava aqui em São Paulo, Interlagos aí é, Foi muita festa, pra mim acabou a Fórmula 1 Porque a gente acompanhou, eu acompanhei a carreira dele desde pequeno na televisão, né meu? É o nosso astro e infelizmente ninguém chegou perto até hoje Da categoria que ele tinha então, pô, com respeito aos outros campeões, se nós tivemos Nelson Piquet, Emerson Pitbull e tal, mas ele foi brilhante. E realmente fez a diferença. Eu não imagino como que vai ser possível outra pessoa fazer o mesmo talento, ter o mesmo talento, fazer o mesmo percurso que ele percorreu. aí E chegar tão próximo ao povo, assim, com o coração. É, só resta lamentar e quem sabe surja um novo astro aí que comece de baixo e vire transforme de um carro ruim vença os grandes né que é o que todo o povo quer o fraco vencer o forte ele começou humildemente na toleo e mostrou ser brilhante isso que ganhou o coração do povo Lamento só, só isso infelizmente perdemos o grande astro há tanto tempo e continua sendo o único